Beleza, então vamos falar do esporte agora, fase 2 da vida, né? em relação à atividade física. Histórico, você tinha mesmo na obesidade algum histórico de atividade física? Praticou alguma coisa? Como é que foi esse processo antes de entrar aí a corrida ou qualquer outra coisa que você tenha começado a fazer pós-cirurgia? Então, eu jogava bola como todo moleque, né? Na infância ali simples, humilde, o que tinha que fazer é jogar bola. Mas na fase adulta, uma época que eu perdi peso, assim perdi uns 10kg, foi jogando peteca, cara peteca na areia É um esporte bem legal, eu perdi uns 10kg, foi em 2016, eu acho, por aí peteca Foi uma virou época tênis, né? Ah, tem, mudou o nome agora? Isso é da época é da peteca Diga nova moda, a peteca virou beat é. agora, né? tá na moda beat é. Tá, o tá, tá bom, bom né? É o novo crossfit, né a nova moda verdade, tem, tem um estúdio aqui do lado não sei nem como estúdio, uma quadra, tem um do lado de casa aqui, o corro na frente deles lá legal. mas assim, foi uma época que eu, que eu emagreci um peso legal assim, 10 quilos, sabe? tava bem focado em dieta, em tudo mas é o que eu disse, né? ao mesmo tempo que o foco que o... motivação, né? eu costumo sempre dizer que a motivação ela vem, né? mas vai embora, né? já a disciplina ela tem que permanecer, né? você não precisa de ser extremista, né? Porque o obeso muitas vezes também, ele quer extremo, né? Ele quer emagrecer com 10 quilos em um mês, em 15 dias. Isso não vai perdurar, né, cara? Sei que é do esporte. A galera que vive o esporte sabe que a, que a motivação ali, que quase ninguém salta da cama com aquele ânimo, com a vontade de correr durante três horas. Isso não existe. A gente vai por causa da disciplina, né? Então, foi, foi a época assim, que eu mais, mais perdi peso. Foi na época dessa, dessa peteca na areia. Aí depois largou. Depois largou, depois a motivação vai embora, os amigos vão embora, quem te ama vai embora, fica só você e a peteca e você engorda de novo. Eu acho que a corrida é boa, a corrida nos motiva mais, né? A ter metas, a ter desafios a cumprir. E vamos falar dela, como é que foi a história da corrida aí? Como é que ela entrou? Em que momento ela entrou na sua vida? O ideal entrou logo após o pós-operatório. No primeiro dia, o cirurgião manda você caminhar pelo hospital para eliminar os gases, né? Que o bariátrico ele é inflado de gases ali, a barriga fica mais cheia ainda do que já é para poder manusear os órgãos ali dentro. Então, você tem que caminhar para eliminar aqueles gases da cirurgia. Então, tinha que fazer caminhada. Voltei para casa, prescrição médica, caminhada. E aí, recomendaram ali, durante um mês, exercício de baixo impacto né é, eu tentei primeiro ir para a hidroginástica, mas não me senti muito confortável assim, psicologicamente. Cheguei no vestiário lá, a galera tudo se tocando ainda tava obeso, sabe? Aquela insegurança que vem de anos e anos, como a gente já disse, eu falei: a ah, hidroginástica também não vai rolar. Não, aí tinha um tênis velho aqui. Fui para caminhada, cara. Comecei ali um mês caminhando, operei em março. É, em junho, março, abril, maio, caminhando ainda, trocando ali, em maio eu comecei a trotar, e aí comecei a trotar, joguei no, no Google lá, como começar a correr, isso que surge o Andrei, Corrida Perfeita e todo mundo, né? É... Outros canais aí que influenciam também, que trabalham legal, mas eu é, assisti muita coisa do Corrida Perfeita, que é uma questão de treinamento mais específico, e também lá do canal Corredores, do Michael Geretti, né? Que é um, que é um mais uma questão de motivação mesmo. É uma história e aí, parecida também com a sua, né? O grande Michael. Sim, sim. Né, ele não foi na cirurgia, né? Mas é ah, a história é mesmo, mesmo, né? De obesidade, é de, de luta. bem é legal. E aí foi nesse contexto, mas o como começar a correr ali do Boida Perfeita foi o vídeo que eu assisti, assim, muito. E aí, cara, comecei mesmo. Passou... O meu primeiro 5K, eu trotei, caminhei, foi uma hora e três minutos, se eu não estiver enganado. 5K. Hoje em dia, esse dia eu participei de um desafio, até dei trabalho lá para o Marcos, grande Marcos, nosso treinador, Marcos Schneider, um abraço para ele. Eu falei, eu tinha que participar, estou numa planilha de ultra, mas eu tinha um desafio da, da online de 5K. Falei, Marcos, eu vou me encaixar isso daí, eu preciso de uma semana dedicada a 5K, e queria me matar, mas aí saiu. De uma hora e três virou 18 minutos e 46 os 5 km Então, é, é, isso desde sempre então, treinando aí com desde sempre treinando com você, treinando com corrida perfeita, às vezes a gente fala, posta alguma coisa, o pessoal acha que é só no contextualização ali de, de parceria, de venda, mas é porque eu acredito muito no treinamento mesmo, foi o que me tirou da, da, de nunca ter corrido na vida, nem um quilômetro direto, não me recordo de ter corrido um quilômetro sem parar, para tentar agora uma ultramaratona de 70 quilômetros, então... Foi nesse contexto, sabe, da caminhada para corrida, eu acho que, como a maioria das pessoas começam, né, cara, do a caminhada é um pouco tediosa, né? Eu não gosto muito, não. Acho que demora demais para pouca distância, sabe? Então, e aí você começa a querer trotar, vou trotar, tal, porque psicologicamente parece que o exercício vai ser mais rápido, e aí a corrida caiu na veia é, e a corrida te desafia né ela te como você falou a caminhada ela pode ser monótona né e a corrida cara você passa às vezes dependendo do estilo do treino ou do, do teu é, do teu preparo físico no momento você passa por várias situações dentro de um único treino né às vezes aquele meu Deus vou morrer agora aqui essa subida eu não vou aguentar de repente tá tudo maravilhoso de novo, né, então a corrida dentro de um único treino te traz muitas experiências que às vezes uma caminhada não consegue proporcionar em tanta, com tanta profundidade, né, interessante, cara. É, e esse processo inicial ali, quando você começou a relatar ali esses trotes barra corrida, esses 5 km de um hora e pouco, é, você ficou quanto tempo ali, de certa forma, tentando treinar só com nossas orientações gratuitas, se virar, ou logo você já entrou lá para o nosso clube e começou a treinar conosco? Ah, foi uma Também coisa um de um mês. Histórico aí, né? Porque muitas vezes eu quero trazer isso porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de passar por este início, né? De começar a correr, né? principalmente com um histórico como o seu, né? É, foi coisa ali de um mês, eu ainda tinha 115 quilos quando eu comecei a trotar. É, ainda estava, operei com 130, mais ou menos. É, 115 ainda era bem obeso pela minha altura, né? Então foi começando ali, mais coisa de 30 dias... É, eu tentei sozinho, somente seguindo orientação, peguei as boas e velhas planilhas genéricas na, na internet primeiro, né, que é, todo, acho que 90% dos corredores passarão por ela quando começar, mas depois você vai estudando, você vê que aquilo é realmente um genérico, né, que ninguém te conhece, ninguém sabe a tua especificidade, seu histórico, e muitas vezes é até irresponsável, né, você vê lá na planilha genérica que o cara tem que correr, sei lá, a... 5 km na terça-feira, o cara tá vindo de 115 kg, nunca correu na vida, então é uma coisa bem agressiva, digamos assim, né? Mas foi depois dependendo... de. abrindo um parêntese aqui, perdão, desculpa te interromper. É, às vezes a planilha ela pode ser adequada para a pessoa, essa planilha que é encontrada na internet gratuitamente ou até um aplicativo pago, mas o que a gente vê que faz falta aqui quando a gente construiu o nosso clube foi justamente você não ter proximidade com o um profissional para te orientar naquilo. Porque às vezes você olha ali, corra forte, corra fraco, corra assim, corra assado, né? A planilha tá lá falando para você fazer N coisas e às vezes você não entende exatamente o que é para fazer ou acha que entendeu certo, mas não entendeu certo, né? E você não tem ninguém para perguntar, né? Às vezes você pode até ter um amigo que entenda, te dê uma orientação, mas cadê um profissional para te orientar? Muitas vezes a gente tem até aplicativos aí estrangeiros que tenha o serviço pago de planilha baratinho lá, mas não tem, né? É já aproveitando o jabá aqui, claro... A gente, desde o começo, criou o clube com as nossas planilhas. É, com Acho que o nosso objetivo número um é estar disponível para as pessoas, os treinadores que ficam lá na central de atendimento, inclusive pelo próprio WhatsApp. É, teve dúvida, teve dificuldade, não entendeu o que está feito, está com medo de fazer aquilo? Chama alguém lá para te orientar. Né? E essas planilhas acabam que não oferecem isso para gente, né? É, exatamente. Foi, foi a grande dificuldade que eu tive e, por isso, optei por assinar o plano no início básico, né? É... Foi numa prova, foi minha segunda provinha, eu encontrei um, um, o Fagner aqui de Varginha, que é aluno de vocês, do Corpo Perfeito, Coide Perfeito Coide, já Coide, tem Coide. uns 80 mil anos, a, é e tal, gente boa pra caramba, e eu troquei ideia com ele nessa prova, sabe? Falei e aí, tal tá eu treinando? Tá, tá eu treino com os caras do Corpo Perfeito. Falei, pô, você treina com os caras, velho? E aí, como é que é? Sabe, porque a gente sempre também quer ter alguém pra se apoiar, pra ter é, opinião, é. né? Porque você vê todo o conteúdo bacana todo conteúdo gratuito que vocês oferecem, mas quando você tem um norte assim, uma pessoa referência e ele falou desde a época, desde 2000 início, de 2019, falou: "Não, pode treinar, as caras é assim, a planilha é assim, e me mostrou o app na época, tal, o, o app antigo ainda, né? Eu já fiquei encantado por aquilo. E aí eu assinei a corrida perfeita, treinei, fiz planilha de 10, planilha 3, planilha de 21, fiz bastante planilha anti tipo, plano personal né, para tentar um é, galgar aí voos maiores, fiz a minha primeira maratona e única até hoje, de forma virtual, treinando com a corrida perfeita. Então é assim. É uma ótima maratona, e... né? Qual foi o tempo? Conta aí pra gente. Fiz, cara, fiz. Para né? é, iniciante, pra... <risos> pra iniciante, tá lindo, fez 3,47, deu um sub 4 sozinho, tá Sim. ótimo, né, cara? Na, teria... é. Na prova real teria sido melhor, provavelmente. O calor, é, pois o calor é. É. O motivo aí mais rápido. Geralmente é, eu, come eu comecei a correr, corri duas provas e entrou a pandemia, né? Veio a pandemia. Agora que tá voltando, então agora eu disputei duas provas, fui no externo em Tiradentes e fui agora uma prova de 10k em Boa Esperança. Cara, é, eu tava fazia dois anos que eu tava só treinando, né? Então, o clima é uma coisa para mim ainda tá sendo novidade, apesar do tempo e de falar muito é isso, de corrida. Né? É, nas redes sociais, ainda sou um iniciante, um aspirante. Eu chego nas provas, eu fico deslumbrado assim. E essa prova aqui em Boa Esperança foi aqui do lado de Varginha, então muita gente já me conhece, assim é, até, é, é legal, sabe, você descobrindo o mundo novo ali e tudo mais de prova, mas é o que você disse, você chega na prova, você acha que você não tem limite, né? você acha que você é invencível ali, que você não tem limiar de lactato, que você não tem respiração, você quer, quer dar o que tem ali na prova, deixar, mas tô, tô curtindo muito esse clima de prova aí. É bom que a gente aprende, né? Eu passei por essas experiências também algumas provas. A minha primeira trail, inclusive, foi uma de 18km, eu tinha acabado de vir da minha primeira meia, eu tinha ido super bem e tal, baixo de 40 aí eu fui dando gás no trail, né? Claro que o trail, para piorar, tem suas peculiaridades, se eu sobe e desce, se eu sobe e desce de frequência cardíaca também, mas com 12km eu tava todo arrebentado já. Mas foi uma experiência fantástica para eu aprender a planejar com... Um uma prova, né, de acordo com o que eu entendo que o meu corpo é capaz de executar, né, sem assim, só pela emoção. A emoção da prova ela nos motiva muitas vezes, né, mas aí mais rápido. Mas acho que se a gente juntar isso com a percepção de esforço, né, é o que a gente defende lá no Corrida Perfeita que você já conhece bem, que é não treinar pelo número, mas treinar, treinar, né? na hora de executar, executar com base na sensação de esforço que está planejada ali, aquele que você sente que consegue. Às vezes você segue isso e ao mesmo tempo consegue e um pouquinho a mais porque está numa prova, né? É, isso é legal, é bacana ter essa sensação.